Fala aí galera, beleza? Estamos chegando aí para mais um vídeo E dessa vez, vamos aproveitar para a gente discutir um pouquinho, né? De, de como que tá essa situação desse Borussia Dortmund Que agora que nós temos a pausa para a data FIFA, né? Já que uh, de agora até o dia 17, né? Aproximadamente nós vamos ter aí jogos amistosos, né? A Presliga vai, vai voltar... No dia 19, então estamos aqui para analisar algumas coisas que a gente tem que discutir em relação a esse elenco, né? principalmente não só pelo, pelo que tem apresentado e, e pelo, por tudo que tem se falado né? nas declarações do Zor, que, né do, do próprio Sebastião Kel, principalmente. Né? E, e aí a gente pode tentar tirar alguns pontos aí de, de situações... Que, que, que pode acontecer após a data FIFA, quando o Dortmund poder voltar a campo pela Bundesliga no dia 19 contra a equipe do Borussia Mönchengladbach. Bom, primeiro vamos questão, é, a questão simples da coisa, né? Obviamente é, que algumas decisões do Luciano Fábio, eles se equivocaram ao longo do tempo, né? A leitura de jogo também... Já não é mais das melhores, né? Já poderia ter sido algo mais interessante, não é o que aconteceu. E aí, aí as coisas elas foram meio que desengolando conforme a, a, a, as atuações foram piorando um pouco dentro dos seus jogos, dentro das suas partidas, enfim. Eu poderia aqui é, é, enumerar umas 250 coisas para a gente tentar buscar uma solução para isso, né? Mas. Uh, já, que, já que nós vamos falar dessa primeira parte, é bom a gente entender da seguinte forma. Quando o Dottweck começou a temporada, começou muito bem, fazendo muito bem a primeira parte, fez uma Supercopa muito boa, porém, quando começou o Campeonato, veio a primeira vitória, veio a segunda vitória, só que as duas foram vitórias de virada. E aí começou aquela questão, uma questão defensiva, não tá legal. Aí ele tentou botar uma questão de poste de bola, para poder rodar mais o jogo, para poder ter mais uma, uma verticalização melhor. E o que que aconteceu? O time passou a render menos. Apesar de ter goleado o Bayern Leverkusen, acabou não conseguindo criar muita coisa. E aí na liga, aí quando você chega na liga dos campeões, a parada ela muda de figura. Porque contra o Barcelona jogou muito bem compactamente. E depois contra o a Praga, apesar de ter corrido eu consigo que lá conseguiu fazer 2x0 jogando no seu contra-ataque. Só que quando você volta à Bundesliga, o time parece que se... não... perdeu o futebol ali, né? Parece que se perdeu a vontade de se colocar ali. Além, é claro, evidentemente, das alterações que têm sido feitas, de quando os jogadores estavam machucados, não ter dado oportunidade a outros, e isso foi se colocando dentro de uma... de uma bola de neve que... que tá... É... Acontecendo e, e tá chegando nesse ponto agora Bom, deixar claro Isso é, é um fato que é a gente comentar bastante isso E depois no campo dos comentários Vocês podem até discutir com um pouco mais de, de, de calma, né? Principalmente A grande parada de, de, desse, desse momento do campeonato É que os pontos que foram perdidos Foram muito grandes contra times que são da zona do rebaixamento ou times que teoricamente têm um potencial para ser intermediário. Então tudo isso acaba se colocando dentro do, de um papel uh, que, olha, o estado não vai dar certo as coisas não vão, não ser, não vão dar certo e, e, e assim por diante a coisa ela vai andando. Mas, por exemplo, a gente discutiu aqui no último vídeo aquela questão do Balerdi. por que, que ele não é chamado, né, para o time principal para jogar, para ter a sua oportunidade de jogo, até porque a única vez que ele jogou pelo Borussia Dortmund foi apenas aquela partida contra a, a equipe do Liverpool lá na pré-temporada, lá nos Estados Unidos. Né? Ou seja, você de três, quatro vezes atrás. Quando você tem esse problema de você não apostar nesse tipo de jogador, você comete um erro muito crasso. Ou seja, você perde o seu elenco, você não ganha o seu elenco. Você não ganha a confiança do seu elenco como um todo. E aí a coisa ela começa a se perder e os resultados vão começar a não vir. E aí a pressão sobre o técnico ela começa a, a, a aumentar. E antes que você em casa ache assim, ah, mas o europeu não é bem assim, em questão do resultado. Gente, o time que tem a obrigação de ter resultados melhores, o mais seja clube de cidade, clube grande, clube menor... Uh, como que não vai cair, ele vai ter uma pressão um pouquinho maior em relação aos seus resultados. O número outro, não é diferente disso. A, a diferença é que agora parece que chegou num estágio que já deveria ter voltado a estar na, como briga de título e como questão de liderança firme, né? de maneira consolidada, de uma maneira de, de, de uma liderança mais é, é, vencedora, se é, que, se é que podemos dizer assim. É? Se é que vocês me entendem. Então, tudo isso, todo esse processo, já era para ter sido feito na temporada passada com o intuito de chegar nessa já pronto pra isso. Fez as, as boas contratações que fez, só que o técnico ficou mimado com alguns jogadores. Ah, não posso, não, não queria aquele, ah, não vou usar aquele. Ah, o balé de veio, ah, não vou usar aquele cara e aí fica essa questão, o grupo começa a entender que algo está ficando errado. Algo está ficando sem ter uma condição de, de, de resultados bacana. E aí é, está chegando nesse ponto de ser questionado como está sendo questionado é, por toda a mídia, todas as pessoas que cobrem o dótomo, que têm falado sobre o assunto, que têm comentado sobre o assunto, que têm é, falado fortemente sobre o assunto, é, é, é isso, é, é comentado para isso. Então, o que a gente pode projetar isso para, depois da data FIFA, uma mudança de postura e uma mudança de, de pensar o seguinte, temos que agora ter mentalidade vencedora e ter uma atitude vencedora. Se você tem uma atitude vencedora, você vai ter resultados e você vai começar a desafiar os seus adversários ao título com uma condição de igual para igual. É assim que as coisas deveriam ser. Em qualquer clube do mundo. E é assim que é em qualquer clube do mundo. Porém, aí existem algumas coisas que podem acontecer. Que podem chegar num ponto tal. E aí as coisas elas vai, vai, vai, vai, vai dar num ponto que não, não vai ter solução. Mas isso a gente só vai saber. É, principalmente pelo clima. É, agora, depois dessa, dessa da pifa. É óbvio que o Lúcio Fábio vai ter uma chance. Porém, nós vamos ter uma maratona de jogos. Que é um perigo se perder muito ponto daqui para frente. Tanto pelos clássicos, contra o Derby contra o Schalke e o Clássico contra o Bayern. E tem os jogo da Liga dos Campeões. Então, isso vai fazer uma diferença enormíssima na, no condicionamento de seu técnico. Está firme com os jogadores. Que os jogadores estão com ele, ou os jogadores perderam a esperança de ter um resultado de ser vencedor. Essa é a grande palavra-chave que todo mundo deveria ter já há muito tempo nesse clube. Ser vencedor. É isso que precisa ter. E você? O que você acha sobre o assunto? Qual é a sua opinião? Uh, e durante a data FIFA a gente vai conversar um pouco mais sobre essa situação do Borussia Dortmund. você pode mandar perguntas aqui nos comentários que a gente vai re responder para você. Beleza? Um abraço para vocês aí. 有个迷征